Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre edições básicas de trilhas, de trek, de caminho, de trajetos, de track log, de rotas, utilizando o Basecamp. Okay? A... O que nós vamos falar hoje é de edição básica. Né? Então, é para situações onde você gravou uma determinada, um determinado caminho com seu GPS... E ao é, transferir ele para o computador você precisa dar uma tratada no que você gravou. Você precisa corrigir alguma informação, inserir alguma informação. Ou você baixou essa trilha de algum lugar, e aí você não quer a trilha inteira, você quer só um pedaço daquela trilha, ou você quer corrigir alguns erros, etc. Então para isso você vai usar é, uma das formas de fazer isso é utilizando. O Basecamp, claro, existem outras formas, mas hoje vamos falar do Basecamp para edição básica. Okay? Então, dentro desse contexto, a primeira coisa que você é, vai fazer é criar uma pastinha, do mesmo jeito, mesma lógica que é o, o Caltopo, da mesma lógica que é o QGIS, mesma lógica que é o Google Earth. Você vai lá na sua, no seu menu lateral esquerdo, na sua biblioteca de informações, criar uma pastinha, vou criar lá uma pasta qualquer vou chamar essa pasta de teste deixo ela selecionada vou lá uh, puxar esse arquivo que eu recebi aonde eu vou tratar então vou selecionar importar para a pasta teste alfa cruzes, travessia, travessia, qual a Trilha que eu vou baixar, deixa eu ver aqui, vou baixar essa trilha aqui, ok. Olhando assim, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhada por cima dela para ver se tem alguma coisa nela que de repente me chame a atenção. Então, vou só dar uma destacada nela clicando nela duas vezes, abrindo o menuzinho dela a descrição, só vou alterar a cor só para poder ter um contraste aqui e analisar ela com mais detalhes, assim por cima aparentemente a trilha está não tem muitos não tem muitos é, muita correção para fazer né? agora vou dar uma olhada nela com mais detalhes é, vou visualizar a trilha vou, vou remover o mapa de fundo Deixar ele em branco Deixar ele Em branco Para que eu possa Avaliar com mais detalhes Então a primeira coisa que eu enxergo Aqui Tem um nó Aqui Aliás tem vários nós né? Mas tem um nó é... Tem um nó grave aqui e que se eu for utilizar essa trilha em campo no meu GPS eu posso, esse nó vai me atrapalhar então o que eu preciso fazer? eu quero é, remover esse nó então, para remover esse nó nós vamos, nós vamos olhar lá no campo ferramentas e vamos trabalhar com basicamente quatro, cinco instrumentos cinco funções a função mover ponto inserir ponto, apagar ponto e dividir ponto, ou dividir trilha. E em último, nós vamos falar sobre a, a função unificação de pontos, unificação de trajetos. Tá bem? Então, vamos lá. É... Não quero esse trecho. Eu tenho duas formas de remover esse trecho. Eu posso usar a borracha. Ou posso cortar e depois unificar. Então vamos lá. Vamos usar a borracha. Vou lá em ferramentas. Borracha, né? Apagar. E vou clicar nos pontos da trilha. E vou apagar. Vou apagar toda essa informação aqui. Dá um trabalhinho. Mas ninguém falou que era fácil Eu vou apagando apagando essas informações com a minha borrachinha até deixar bem redondinha bem limpinha Eu já já tirei o nó da trilha tá vendo isso aqui esse, esses acumulados aqui de pontos são paradas a pessoa que gravou é Principalmente naquele primeiro trecho, ficou muito tempo parada e não, não desligou o celular, não desligou o, o GPS. Pronto, removi. Deixei esse trecho aqui um pouco mais limpo. Vamos ver se tem mais nó. Aqui tem um nozinho, mas não atrapalha. Aqui tem bastante nó. Tem um zigue-zague aqui. né? Então, não sei o que aconteceu. Mas vou remover esses nossos. Não tem necessidade. Então, para isso que você vai usar a borracha. Acho que já deu para ficar claro, né? A função da borracha. Okay, beleza removi os nozinhos, agora vamos para a segunda função que é a função inserir o que, que eu posso fazer com a função inserir? eu vou inserir um um, um, um ponto ao longo da trilha que pode me, ser, me servir me, me ser útil para, por exemplo, para mover esses pontos, então por exemplo é... vamos supor que eu peguei um trajeto aonde o GPS tenha perdido o, sin o, o sinal e criou-se então nesse exemplo vamos supor ele perdeu o sinal aqui você vê a trilha não tem nenhum ponto Ó, não tem nenhum ponto, ele perdeu o sinal aqui e recuperou o sinal aqui então no momento que ele perdeu o sinal recuperou o sinal ele criou uma reta e de repente eu quero corrigir isso não é uma reta então eu vou clicar na função inserir que é inserir ponto e vou corrigir essa informação utilizando a função Inserir pontos pronto, aperta a tecla ESC, volta para o menu de mover, desativa a função, corrigir. Agora nós temos a função dividir. Antes de usar a função dividir, deixa eu usar a função mover ponto. Nós falamos, usamos a função apagar, a função inserir, vamos usar a função mover ponto. Mover, mover, mover ponto faz justamente o que o nome diz. Você faz correções dos pontos existentes. Né? No exemplo anterior, a gente inseriu os pontos. Aqui você poderia ter inserido os pontos para depois poder pegar esse ponto inserido e mover, como nós fizemos aqui. Ou você pode já inserir diretamente. Mas nesse exemplo aqui os pontos já existem, já estão inseridos, então, estou movendo esses pontos. Eu vou usar isso para, algum, para alguma correção da trilha, por exemplo. O ponto não é aqui, o caminho é ali, gravou mais para a esquerda, gravou mais para a direita. Agora sim, vamos utilizar a função dividir. O que eu faço com essa função? Ah, eu, eu quero... Uh, uh, só esse trecho da trilha okay? eu só quero esse trecho da trilha eu não quero mais a trilha inteira eu quero cortar a trilha em duas né? você vai usar a função inserir ou a função cortar então eu vou lá na função dividir que é a função dividir função cortar, e vou escolher em qual ponto que eu vou cortar eu vou cortar este ponto Ele vai me perguntar se eu quero salvar Isso em, em uma nova trilha Eu respondo que sim Ok Então ele me cortou Agora eu volto novamente para Dividir esse trecho E escolho que eu quero só até aqui Ok, está cortado Volto lá para o menuzinho Olha só Então eu tenho agora Três trilhas, a primeira trilha a segunda trilha e a terceira trilha. Então eu já posso apagar. Eu vou apagar essa daqui, apertar delete. Deletei, vou apagar essa daqui também. Não quero mais. Deletei. Então eu vou ficar só com esse trecho da trilha. Uma vez que eu cortei, eu posso salvar só esse trecho. Agora vamos para a última, a última parte. Vamos supor que você queira continuar esse trecho. O que você vai fazer? Nós vamos lá na função ferramentas, trajeto. trajeto. Você vai clicar em trajeto, vai selecionar o início do trajeto e vai continuar desenhando a sua trilha. O que é que acontece quando você eh, desenha? Ela ainda está, ainda são duas trilhas, certo? Deixa eu alterar a cor aqui para ficar mais fácil. Então eu tenho a trilha amarela, que é onde eu continuei, e tenho a trilha azul, que era a minha trilha original. Aí eu cortei o que eu não queria mais, mas eu queria, agora eu quero é, continuar a gravação, da, a, o, o desenho de uma determinada trilha a partir da, da que eu tinha. Então, eu fui lá, utilizei a ferramenta Trajeto e desenhei. Só que, você está vendo aqui, são duas trilhas. O que eu desenhei e, e o que eu tinha. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar. Como que eu vou selecionar? Eu tenho que deixar as duas selecionadas. Como que eu vou selecionar? Eu posso apertar o shift no, no teclado. E clicar nas duas trilhas. E assim eu deixo as duas selecionadas. Certo? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou lá em editar. Avançado. Unir trajetos selecionados. E aí ele vai me perguntar quais são os pontos que eu quero unir. Então, nessa primeira versão, ele está me informando que vai unir este ponto a este, não quero. E aperto aqui em voltar, vai unir este ponto a outro, eu não quero. Vai unir este ponto aquele outro, eu não quero. E vai unir esta com esta, sim, agora sim eu quero. Então, na hora que você for unir as pistas, ele não sabe que ponto das pistas você quer unir. Tem quatro possibilidades. Né? E aí você vai uh, alternando, uh, utilizando essa ferramenta de reverter ou, ou de avançar para cima, para baixo ou de deletar, até encontrar o trecho que você quer. E aí você aceita. Aí ele pergunta se você quer salvar o, o, o Se você quer Excluir o original Normalmente eu falo que não Eu, eu nunca excluo Vai que eu preciso voltar né? Então eu vou excluir, marcar em não Pronto, olha só Os originais, eu tenho O meu primeiro trecho Tenho o segundo trecho E agora eu tenho o trecho inteiro Eu tenho a trilha inteira o que mais que dá para mim fazer agora é, então na parte de edição básica são essas ferramentas que você vai utilizar mover ponto né para pegar cada um dos pontos gravados dessa trilha e fazer pequenos ajustes você vai inserir pontos trechos onde o gps perdeu o sinal por exemplo você vai inserir os pontos e ajustar a sua trilha é, apagar pontos gravações excessivas você vai utilizar para remover pontos excessivos ou dividir trechos você vai usar para cortar a sua trilha e aí a função trajeto para você desenhar continuar desenhando o trajeto e a função no editar avançado unir trajetos selecionados dá dá pra você inclusive mudar o percurso tá vendo eu estou a, a trilha ela está iniciando da esquerda para a direita mas se eu for lá em editar avançado eu posso inverter o trajeto agora dá vai para da direita para a esquerda você pode utilizar isso para inverter o sentido da trilha ok então é isso agora você já sabe como utilizar as funções básicas de Edição é, de rota, de trilha, de caminho, de track log, de percurso, de trajeto com o Basecamp. Até o próximo vídeo.